Nós sabemos que essa é uma obra, uma obra que há muito tempo, há muito tempo, que ela é uma obra proposta para o Brasil, desde a época de Dom Pedro II, lá se vão mais de 150 anos, eu acredito. Então, a pergunta é, por que que essa obra só agora, com o, o governo do Lula e no meu governo, que se decidiu fazer essa obra, por quê? Por um motivo simples, porque um governo é feito de escolha. Como a, como a administração da casa da gente, você escolhe com o dinheiro que você tem o que você vai fazer. Nós também, nós escolhemos fazer a integração do São Francisco. E por quê? É é é é é é é Pessoal, eu amo vocês. Por que nós escolhemos? Por que nós escolhemos? Primeiro, porque nós fomos eleitos com o voto de vocês. Depois, porque nós temos compromisso com o povo desse país.